Oi, eu sou a Cibele, eu faço parte do núcleo de pesquisa da Construir o Seu Clown, que é um espaço para quem já concluiu a formação colocar em prática tudo aquilo que já aprendeu. Nós oferecemos cursos, palestras, workshops e apresentações. Nos sigam nas nossas redes, no Facebook e no Instagram. Venham conhecer um pouco do nosso trabalho. Estamos te esperando!